Vamos fazer assim, eu vou te montar é. um deck troll e você vai. usa. Então vai, você monta e aí então, a gente eu, ó, vê o que vai de, dar. Deck, deck sem ver. Meu Deus. Então, ó, não, tô, não sei o que, que vai cair pra você, você vai ter que se virar. Cliquei em alguma coisa, cliquei Ficou. na folha. Então vamos vai. lá, um, dois, três, e peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui. Ver, ainda não. Já lotou? Vai que vai, não, ainda não. não. Vai, e agora? Vai, vai. Mais quanto? Pode ir, mais dois, mais dois. Uh -huh. Aí já foi, já foi. foi. É, tipo um deck troll, né? Vamos ah, ver aí? É, tem guardinhas pelo não, menos, pra poder ajudar. O que ajuda, eu acho que o que ajuda aqui e é a azuca. É, a bazuca. é boa. É, guardinha... é, mas só que você tem um problema. A fúria. Você tem um monte de guardinha papel e você não tem cura. Exato. Tem fúria. Mas isso não é problema ah, meu. Me tá né? Isso então, não é problema mesmo. <risos> Bom, vamos lá, vamos atacar aqui, vamos ver o que vai dar, vamos que vamos. Pra fechar com chave de ouro. Partiu, pra fechar com chave de ouro aí pra vocês. É isso aí, Rush Wars diretamente na Finlândia, Real eu, eu e Gustavão. Mano uh -huh. do céu. Então vamos lá, vamos narrando aqui. Vamos ver o que vai, vai dar, hein? Vamos ver como que vai ser uma defesa de Bruno Clash? Eu tô com Ele... receio porque não tenho, né, um, um tanque. Então eu vou ter que usar os guardas de tanque. Mas eles são um tanquezinho mesmo. É, Bruno, então, eu vou um narrar sua partida para pra dar uma emoção pra esse vídeo. Então vamos ver como que o Bruno Clash vai montar a sua defesa. Ele que posicionou um, um é, lançador lá quatro, pela parte de baixo, de baixo. Ele vai tentar fazer um movimento de pinça na base adversária. Já aqui, tem ali um, um canhão aqui. os guardinhas. Um defendendo Opa. o Bazuca. Ah. Tem três exércitos de tropas. Ele que vai chegar com os dois pés na defesa adversária. Mas ele vai ter que enfrentar o quê? O que? O quê? Um dano em área. Mas, e essas vamos são lá. muitas eu tropas. Eu só quero ver o que vai pegar. E eu diria pra vocês até o seguinte: Bruno Clash tem desvantagem. Como será que ele vai passar por aquela defesa que tem Daniara? em eu, eu dele aqui. já chegaria atacando Fure. Mano, vamos defesa, lá. O ataque vai começar. Vamos ver o que vai dar? O Bruno Padil. Clash começou mandando um grande já. O que dá vai dar? uma paralisa dando um ataque. Vai todo ver, mundo lá, chegando. Vai. Tem duas tropas que vão chegando ali por cima. Olha já lá, pontei, o Já botei a fúria zona. Tá olha, olha o bagulho. Ah, moleque. Duvida ah, de mim não. Duvida de mim não, moleque. Duvida de mim não, mano. Olha isso. Mas o dano em área foi forte. Sim, sim. Mas você deu o. É, é tipo um ataque de bruxa no, no, Nossa, no Clash bruxa of Clans. Você é louco, mano. Olha o spam. Sobrou. Ô, oh, gostei desses caras aí, mano. Essa quadrilha tá aí mudou bem, mano. <risos> Olha. E os, os guardinhas surpreendeu como tanque, hein? Ó, oh, mas eu vou te contar uma boa. coisa: esse jogo tem morteiro. Todo jogo da Supercell tem, tem que ter não, um morteiro pra encher o saco. Amigo. E aí, você tá no negócio, Bruno. Morteiro da Daniara. E eu acho de boa a interação do morteiro pra essa tropa vai ser uma tropa caiu, morreu. Então o negócio vai ser o Exato, seguinte. meu vamos ver Deus. Como vai ser boa sorte pra você. Deu muito bom, né, Gustavo? Então foi isso aí, né, Gustavo? Oi, Bruninho. Foi top, né, mano? Que top, mano. Ó, agradecer a primeira mão aí a Supercell Super pelo convite trazer a gente pra Helsinki, pra Finlândia. Representar aí, o Brasil. pra gente poder falar mais bonitão lá pra eles. Porque é o seguinte, muito obrigado a vocês aí que estão acompanhando. Fiquem ligados, Rush Wars tá chegando e tá lindo o jogo. O jogo Mas tá verdade, bonito é chegou, mesmo. né porque é, tá Aí, beta, né, tanto pra iOS quanto pra Android. É que a gente tá gravando antes aqui pra vocês Sim. Tá trazendo pra vocês em primeira mão Tá top demais Agora você já pode jogar A gente vai fazer vídeos explicando como baixa, como joga Então fiquem ligados, vai ter muito vídeo do Rush Wars Nos canais do Gustavo e aqui no meu canal também se inscreve aqui no canal, como sempre. Estamos em busca de um milhão. E o e... link do Gustavo tá aqui embaixo também, né, é, Gustavo? É, passa lá, faz um Gustaflix. Quem sabe não tem um Gustaflix de Rush War? Tudo aponta aqui sim. É isso. Então, se liga só. Muito obrigado a todos que acompanharam. Muitos vídeos pra vocês, muitas novidades. Tem mais novidade da Finlândia também. Logo mais a gente revela A gente bastante. manda as coisinhas pra vocês. Tem novidades ainda da Finlândia. Fiquem Mas ligados. Na vocês já estão sabendo, né? Já é segunda-feira pra vocês. Então, Será que vai estar sabendo? Não sei, não sei. Vamos ver, não sabendo. sei, ah, sempre tava, tem novidade. Fica de olho no canal, porque então tem isso. muita coisa vindo. Então é isso, galera, muito obrigado a todos, tamo junto, é nóis, falou, fui! fui. Ouvi dizer que quem curte e se inscreve, se sai melhor nas batalhas, é, é só boato. Inscreva-se, inscreva-se.